Oi pessoal, aqui é o Anny Cristina ela escreveu E hoje finalmente eu vim atualizar vocês Com leituras da semana 2 Depois de 3 semanas E eu só não atualizei as outras vezes Porque eu não tinha lido absolutamente nada Mas essa semana eu coloquei no meu coração Que eu tinha que ler Então hoje eu vou trazer pra vocês todos os livros que eu li Durante essa semana que se passou A primeira leitura foi uma HQ, eu li Pílulas Azuis, do Frederick. A resenha estará ao ar, se tudo der certo, amanhã no canal. Então, se você estiver vendo esse vídeo no domingo, calma que amanhã vai estar no canal. Se você estiver vendo segunda-feira, já está no canal e eu vou deixar no card aqui do lado para você conferir e espero muito que vocês gostem. Mas sendo bem breve e resumindo bem, foi 5 estrelas e favorito. A segunda leitura da semana foi uma leitura um pouco meio que decepcionante que foi na OMLI e a lista do Não Beijo ou Neon. Eu achei o livro um pouco louco, perdido Vou fazer resenha escrita, vai estar no blog E assim que estiver disponível, vou deixar o link aqui embaixo E ele foi três estrelas pra mim Bom, eu só finalizei esses dois livros E agora eu vou mostrar pra vocês as leituras que estão em andamento Primeiro livro que eu estou lendo é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Estou lendo para o vestibular, né, para o Enem. E eu decidi ler esse livro porque é um tema que está sendo bem recorrente atualmente, questão de menores e tudo mais, então eu decidi ler porque é uma temática muito boa para esse ano no vestibular. E eu indico também para você que vai fazer o Enem, leia Capitães da Areia. E como eu disse no vídeo do mês do horror, que vai estar aqui nos cards, que já foi ao ar, eu estou lendo Quando os Adams Saíram de Férias. E, gente, está sendo um livro bem macabro porque ele já começa... Papum, né? Dando tapas na sua cara. E eu estou gostando bastante. E em breve vai ter resenha aqui no canal. Bom, e essas foram as minhas leituras da semana. E me conta aqui embaixo nos comentários quais as leituras que você está fazendo dessa semana. Não se esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais: Twitter, página no Facebook e Instagram, que eu tô atualizando tudo por lá. Se você quiser saber em primeira mão tudo que eu estou lendo, eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu Scooby para você me adicionar e saber tudo, tudo, tudo que eu leio, que eu atualizo quase todos os dias lá. Então é isso, até o próximo vídeo. Se vocês soubessem quanto é difícil gravar no calor Mas eu acho que vocês sabem É difícil fazer qualquer coisa no calor Mas eu sou uma pessoa muito amorosa Então eu estou aqui gravando vídeo É